Gastronomia não é um tema inédito no entretenimento. Há alguns anos o gênero ganhou programas de TV e reality shows no mundo inteiro. Um levantamento feito pelo Ibope aponta o crescimento de quase 30% dos programas de gastronomia em TVs por assinatura entre 2012 e 2014 no Brasil. A TV aberta também não tem ficado para trás. A estreia do Masterchef Brasil em 2014 na Band atraiu o público de todas as idades, além de bombar nas redes sociais. Para falar sobre o universo da gastronomia e contar um pouco da sua experiência no Masterchef, o Ela com Elas recebe Lubianca Baltar, cozinheira e ex-participante do programa. Lubianca, seja bem-vinda ao Ela com Elas. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha história e contar a trajetória que chegou até hoje obrigada. Primeiramente eu queria saber como é essa mistura da Paraíba com os Estados Unidos? Hum, o que é que sai mulher disso? Eu digo que é uma tapioca com barbecue. Ai sabe? que delícia. <risos> Quem não gosta? É uma delícia mesmo. É bem interessante. Começou assim, meus avós eram missionários em 1970 escolheram o Brasil para é, falar sobre Deus, né? pregar a palavra e minha mãe conheceu meu pai nasceu e meu irmão aqui, nós nascemos em João Pessoa Sim. e com nove anos nós partimos para lá e começou a minha vida nos Estados Unidos, eu fiz middle school que acho que é o colegial Sim. ou antes do colegial? Acho que é o colegial, né? O high school Não, é o a high school high school seria o ensino fundamental pronto. aqui, né? Então pronto, eu fiz o middle school, high school e college lá, tudo uhum. todo o meu estudo foi lá, então é por isso que vem muito essa base do, do inglês quando eu me comunico quando você viu no Masterchef o inglês vem Sim. disso mesmo, que é a minha primeira língua porque eu fui criada, minha mãe é americana, a família dela toda de lá. E, e seu eu... pai que é paraibano Meu pai é de paraibano. Sim. E aí, nós nascemos aqui, então eu sou considerada paraibana também, mas acho que eu sou mais, eu sou um... americanizada, que eu digo, sabe? <risos> e aí eu fui para lá e com mais ou menos, depois do college, eu, eu tranquei a universidade porque eu ainda não, não me achei e eu fui convidada pelo um agente da Elite Models, para ser modelo, eu tinha 20 anos de idade. Até e... então não tinha tido também nenhum contato com o mundo da moda? Não, eu estava no meu segundo ano, ano de universidade, tinha feito o básico né, uhum. e ainda não tinha me achado, então quando estava na praia em South Beach, um scaurum me achou e me convidou para fazer, eu tinha um perfil, magrinha, alta uhum. e eu disse, tá eu vou, aí a gente me adoraram e acho que já a partir daí fui para Milão e viajei a Europa inteira e foi, foram 11 anos de, de muito amor muito amor eu trabalhei bastante como modelo e pude conhecer vários países uhum. e imagine nesse mundo que Miami também é esse melting pot né esse, essa essa panela assim essa caldeirada que a gente chama de, cultura, de culturas de foda, né? então eu pude conhecer vários é, tipo, países e culturas e, ali, e até culinária só que no meio disso é, por conta da demanda de, de modelo para manter o físico magro, o que é que aconteceu? Eu comecei a ficar debilitada, porque eu, eu fiz tudo errado, ao contrário, porque a competição é muito alta, as meninas. A pressão é muito, muito grande, né? Grande. Você é cobrada seja externamente como você mesma, pois né? É. Cobra. E eu tinha 20 anos, era, eu estava com 19 para 20. É, quando fui descoberta, e eu com, com essa idade eu já era velha para iniciar no, no mundo da moda. Elas começam com 12, 13 anos. Uhum. Então é, existia toda essa concorrência alta e eu disse: ah meu Deus, eu comecei. Aí o que é que eu fiz? Eu estava invertindo a minha alimentação. eu estava me exerc exercitando demais e comendo de menos. Sim. Então eu vi os resultados disso. Eu ficava muito debilitada, cansada, perda de, de cabelo. É, meu meu sono estava abalado. E minha energia baixíssima. É, até o modo que eu tratava as pessoas estava ríspida. Até uhum. tudo derivado de uma péssima alimentação. Então eu comecei a fazer em casa. Eu disse, ah, não, tem que mudar isso, porque não é assim o caminho. Eu via muitos problemas com bulimia, com anorexia. Você percebeu há tempo que, que alguma coisa estava caminhando para algo que poderia ser bem pior, né? Bem pior. Então eu comecei a despertar. Eu fui criada com mulheres que cozinham. Minha avó, minha bisavó, minha mãe, todas cozinhavam. Eu lembro, eu tenho recordações lindas na casa da minha bisavó, em South Carolina, que era na Carolina do Sul. Ela, a gente acordando às sete da manhã e sentindo o cheiro de, de rosquinhas de canela os ovos Delícia. o bacon, ela fazia todo aquele café da manhã então ela, ela acordava e dormia na cozinha uhum. e então assim já estava no meu DNA essa, essa paixão pela a culinária e minha mãe por ser americana, nós não fomos criados com, com secretária do lá e nem babá. Então, praticamente o que fazia era minha área. mãe. Uhum. Então, eu tinha essa inspiração de uma pessoa independente que se virava dentro da cozinha. Então, eu parti para descobrir uma nova alimentação. E foi onde despertou o que eu tinha total noção de tempero, de, de harmonização. E eles disse, nossa, eu levo muito jeito. Foi quando meu esposo quis voltar para o Brasil, quando o Brasil estava em alta, que eu acho que era... 2008, mais ou, uhum. ou menos, 2007, o Brasil estava num boom Sim. e a América estava é, em crise. Sim. Então, minha esposa vamos voltar, vamos voltar. Aí eu disse a ele, eu fiz, olha, eu não vou voltar para João Pessoa, modelo. Eu vou morrer de fome, literalmente, porque é realmente mercado mercado muito mundo, difícil. É. E eu tinha vindo para São Paulo, para João Pessoa, e visto, sentido o mercado. Então, eu vi uma dificuldade enorme para se viver disso, uhum. coisa que eu consegui viver muito bem disso lá. Então, quando eu voltei, quando eu disse, vamos voltar, disse, calma eu vou, vou ter que ir atrás da do meu, do meu, minha essência, sim. eu só volto lá formada. Porque eu tenho concluído os dois anos, eu precisava concluir meus, sim, meus Você estudos. Você estava precisando realmente passar por um, um processo né, de conhecimento, autoconhecimento, e De né? finalizar os meus estudos. Uhum. Eu disse, ok, eu quero voltar formada, preparada para algo. Foi quando eu disse, poxa, eu levo muito jeito para gastronomia. Aí eu fui pesquisar, descobri que tinha um le cordon blé em Miami. Uhum. E ficava mais ou menos meia hora da minha casa. Aí eu disse, é isso. eu fui lá, me inscrevi, fui aceita. Nesse período, o que é que eu fazia? Eu... Botei os estudos para a noite, o turno da noite. Eu modelava de dia, porque eu ainda ganhava muito bem. E eu era voluntária em três restaurantes durante a semana. Eu escolhi três restaurantes distintos nos Estados Unidos, na, em Miami, muito bem no mercado. E da alta gastronomia para eu adquirir a experiência necessária. Então, como eu era voluntária, eu tinha esse tempo flexível. Se eu não pudesse, por causa de um trabalho modelo, eu não me prejudicava como uma uhum. profissional. Eu dizia, hoje eu não posso, chefe, muito obrigada, vou amanhã. E assim foi. Você dois... passear pelos dois, né? Pelos dois e adquirir a experiência necessária, porque formação não basta. Você uhum. tem que realmente emergir no trabalho e trabalhar duro antes si mesmo que você possa se chamar chefe. Porque até um ponto, quando você lidera uma cozinha, você não, não pode ser chamado de chefe. Existe uma linha tênua nisso. E quando foi, eu emergi, estudar e, e adquirir essa experiência, que foi fundamental para o meu retorno para o Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, Primeira área, eu do, do, me informei. Então você já chegou sabendo que aqui você queria trabalhar como chefe? S, com, na gastronomia. Hum. E eu, eu, eu comecei a estudar o mercado. E foi onde eu vi que João Pessoa estava muito ausente, muito carente de muita coisa. Muita coisa. Na época, especialmente há 8 anos atrás, Sim. foi em 2010. É, mas a alimentação saudável. Então eu disse, ah, já sei. Eu vou procurar é, feiras orgânicas e eu vou preparar marmitas saudáveis para as pessoas se alimentarem no dia a dia, para facilitar esse dia on the go, né? Uhum. Só que naquela época ainda existia muitas barreiras para conquistar, e eu precisava ganhar dinheiro. Aí eu disse, não, calma, eu sei que eu sei fazer isso bem, o que é que o, que é que o mercado pede aqui em João Pessoa, que eu posso promover é sucesso para eles? Aí eu disse, João Pessoa é é uma cidade formiguinha, adora açúcar. Verdade. E aí eu disse: tem mercado de festa, de casamentos, noivados, 15 anos? Aí eu disse: ah, já sei. E fui ver que não existia ainda o cupcake. Cupcake, eles tinham o quê? Ah, bolinho de saia, Sim. com cobertura. É totalmente diferente. Uhum. Então eu disse: minha mãe disse: minha filha, e se existe cupcake? Não. Aí lá vai. Eu fui: é, a gente tem uma base de gastronomia, de, de pastisserie. No, na universidade, mas não é o nosso, não é o forte. Se você estuda pastiche você estuda pastiche Se você estuda quente, você tem uma base, mas uhum. não é o forte. São campos distintos. Você precisa é. de fácil especializar. É. Né? Então, fui medir, estudar, estudar, estudar. E desenvolvi receitas maravilhosas de cupcakes, cheesecakes, brownies, cookies, coisas que não existiam aqui ainda, assim, com acesso para o público. E foi onde eu tive um sucesso enorme, que se chamou Chevu. E até hoje as pessoas dizem, Mas foi o melhor cupcake que eu já comi, o melhor brownie que eu já comi. Isso me traz muita alegria por ter trazido esse, essa referência para João Pessoa. E no meio de abrir minha, meu cupcake shop, que eu já estava com o projeto arquitetônico tudo pronto, no meio desse, desse dessa caminhada eu conheci o dono do Hotel Village, Leonardo, que nos convidou, aliás, me chamou para fazer uma consultoria. Na segunda reunião ele já disse, não, porque você não vem e... Eu, eu vou dispor do espaço para você e você assume a cozinha. Então foi um projeto, um desafio enorme para mim e eu voltei para casa e falei, amor não vamos mais abrir a doceria vamos ir. no meio disso tudo. Então você nem chegou tudo. a finalizar os seus não, planos, não, né? não, não finalizei. Mas é, foi um desafio muito engrandecedor e eu sabia disso. Uhum. Então eu disse ao meu marido, eu fiz, olha, isso aqui eu já domino. Eu já sei que eu faço bem. Que tal esse desafio novo? Ele fez, vamos, vamos, eu te ajudo. E foi assim que a gente abriu o Blue Teve muito sucesso durante quatro anos aqui em João Pessoa. É, introduzimos o hambúrguer gourmet, introduzimos é, a, a, a, a, os pratos saudáveis que a gente tinha pegado de espaguete e legumes, um purê de, purê de batata doce que não, ninguém fazia ainda, chips de batata doce, pão de macaxeira. Então trouxe todas as minhas Uma referências da alta nova, gastronomia, né? utilizando o que a Paraíba tinha de melhor que eram os ingredientes, batata doce, macaxeira, inhame, é, carne de sol. Então eu fiz o tartar carne de sol do lancei no mercado, que foi um sucesso, que juntava a gastronomia francesa, as técnicas, às vezes, com nossos insumos. Uhum. Então eu pude apresentar ao mercado uma nova maneira de olhar os, uhum. os ingredientes da nossa da nossa região. E foi de muito sucesso. Eu fiz também carpaccio de carne de sol, foi um sucesso. E N outros pratos que até hoje as pessoas lembram com muito carinho. É, e nós ficamos em referência tanto como gastronômica como atendimento. Meu esposo é, fez um brilhante trabalho dentro do nosso restaurante, onde a hospitalidade era. era... Era o que mais abraçava esse Isso serviço. Isso é muito importante, é. né? Que não basta só a comida ser boa. Você tem que se sentir abraçado no tem. lugar que você vai, e né? E todo ser mundo Ser bem tem. atendido. É um conjunto, de fato, né? Até a própria experiência da comida Isso. se torna diferente, né? Mas, na verdade, é, você sai para comer, você escolhe aquele lugar, você está indo pela experiência. Sim. É o chegar, é sentir o environment. É a música, é o sorriso do garçom, é o prato vir na hora quente, é o sabor, os aromas, tudo você busca isso. Quando você vai, pra, você sai, buscar um lugar para sair, para jantar, né? Então a gente promoveu isso aqui em João Pessoa e ficou referência, que até hoje as pessoas é, trazem com muito carinho. Ah, e o Blue era, vocês têm que voltar com o Blue. Só que o contrato onde estávamos iria encerrar é, em setembro de 2016. E quando estávamos procurando uma nova localização para sair de dentro do hotel, por conta que estávamos buscando mais volume, Sim. porque dentro do hotel restringia isso... Crescendo de fato o negócio, De, de né? fato, a gente já estava procurando, a gente descobriu que estávamos grávidos. E aí foi aquela alegria, porque uh -huh. a, a, na época eu estava 18 anos já com a minha esposa, e a gente disse, ok, então it's time, né? É a hora Deus mandou, vamos cuidar. É ser mãe, né? eu, eu, nós eu é, tínhamos perdido um durante o processo abertura do restaurante e foi devido ao estresse uhum. que é muito estresse realmente é um restaurante mas é, nós esperamos e veio na hora certa e foi quando a gente decidiu fechar as portas não vendemos mas fechamos as portas e dissemos não vamos guardar as coisas vamos guardar o nome as receitas ainda é nossa e eu disse ao meu esposo é hora de dedicar a maternidade, que é uma coisa que não volta atrás. É verdade. Um restaurante que eu possa abrir. Sim, a eu qualquer posso, momento né? você pode retocar, mas aquele tempo ali... É, com o um ser humano é... que eu estou criando para o mundo, nunca mais voltava atrás. Isso. E assim, a gente vai crescendo com a idade, vai aprendendo com, com os erros dos outros. né? E eu disse, não, é importante eu estar presente, nós estarmos presentes no dia a dia dela. E foi quando eu abdiquei disso e decidi ficar em casa sem tempo determinado para voltar. Sim. Eu disse, não, Felipe, eu... eu forget it, vou ser mom. né? E fui e fui sua mom. Era integralmente mãe. E estava amando. Foi muito difícil os primeiros dois meses. Imagina, eu era... administrava 16 funcionários, Duas cozinhas, porque estávamos dentro do hotel uhum. e tinha todo o room service, serviço de quarto do hotel também, que era nosso. Além do, dos, dos anos anteriores, né você nunca ficou parada? Não. Né? Sempre trabalhando, não. trabalhando muito, porque é modelo, muito. trabalha muito. Na cozinha, trabalha também. muito também, né? Então, assim, você, é um choque de, de uma realidade totalmente Total. diferente, né? E assim, você pensa, ah, mas aí você só está em casa com um ser humaninho, mas você não imagina como esse ser humano Dá trabalho, né? É, consome. É. É um trabalho gostoso. Mas é uma, uma famosa vitrola, você tem que repetir, repetir, repetir, criar hábitos saudáveis para que sua filha, tenha, o filho tenha referências saudáveis, uhum. né? Então foi um aprendizado incrível e eu psst, caí de cabeça. Bom, estava eu pleníssimo em casa, de pijama, porque eu estava mãe, cuidando da filha. Mãe. Quando um belo dia eu recebo um convite do Masterchef. Lube, nós achamos que o seu perfil se enquadra muito bem na competição. Adoramos seu perfil, porque você não se inscreve. Então foi assim, você tava em casa, chegou o convite até você. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Que disse assim, não, Maguinha, você não vai ficar parada pô. não. <risos> não foi com muito tempo. Não, muito até um tempo mas porque não tá, muito. tá bom demais. menina tinha 11 meses. Um e neném. neném ainda. E aí eu tava. É... Eu, eu, eu fiquei sem acreditar. Eu disse, meu Deus do céu, onde é que eles me acharam? Você imaginou assim que fosse um trote, alguma coisa assim? Eu achei. Não... Tanto é, que né? quando eu liguei para meu esposo, eu disse, não, já futuquei, é, é real, é, é, são, são, eles, são eles, eles mesmo, eles já mudaram em meu, aí Felipe, você vai, aí eu disse, não Felipe, não vou, minha filha, o que é que eu vou fazer, eu não vou ficar longe de Angelina, meu esposo, você vai, você vai e eu fico com ela, aí eu disse, Felipe, faz um ano que eu não cozinho nada, por quê? Minha sogra morava atrás da minha casa e ela disse, minha filha, você não tem ajuda, você não tem babá, hum. a gente vive um American Lifestyle, ah, eu. então era o meu, eu e meu esposo divido as funções de casa mesmo e de boa, né? Aí ela fez, olha, é menos uma coisa para você fazer. Você vai ter cozinha para você e para sua filha, porque a alimentação da criança é Bem diferente. Né? Porque você não vem comer aqui, é menos uma coisa para você fazer. Já temos dois cachorros, uma casa. Né? Aí eu disse, ah, eu topo. Ela mora atrás da minha casa. Eu empurrava o carrinho, ó, feliz da vida, ia comer já é um jantar, ah, <risos> linda, pleníssima minha filha. Quando foi? disse: Felipe, faz um ano que eu não frito um ovo, não vou, não vou. Ele fez, mas está dentro de você, você consegue, vá, é oportunidade. Eu disse: Meu Deus, tá bom. Comprei a passagem de domingo a domingo, porque eu esperava que se eu passasse nas provas, eu ainda voltaria para casa. Sim. Bom, entre 30 e acho que 3 mil inscritos, eu fiquei entre os 2 mil selecionados para ir para São Paulo. Isso foi tipo do docinho. Assim. E você foi sem expect grandes expectativas? Fui sem expectativas, tudo que eu disse, beijo, uh -huh, até, domingo. até domingo, pensando, oh, crazy, sabe? Uh -huh. Que loucura. Aí fui, fui com uma malinha de mão, bem linda, chego lá, eu, eu, entre os dois mil, filtrou os 17 que participaram do programa, então eu li pro meu, meu esposo domingo à tarde. Amor, fiquei. E eu não volto pra casa, Começa as gravações amanhã. Aí ele fez, é o quê? Eu <risos> volto não. E assim foi por dois meses e meio. Eu fiquei fora e sem ver ele nem minha filha. Durante dois meses e meio. Porque eu comecei a passar pelas provas e passei, e fui ficando e subindo. E eles não tinham datas determinadas de gravação. Eles Sim. anunciam o um dia antes. Justamente para não então, ter... Então você realmente fica à disposição só esperando o que vai Exato. acontecer. Então né? você fica enquanto você está na prova. Uhum. Você sair, você pode voltar para casa. E eu fiquei. E fui, fui, ficando até chegar o top five... E foi uma experiência incrível na minha vida, incrível. Saiu outra Lube, com certeza. Saiu né? outra Lube, muito mais corajosa, porque realmente você tem que ter muita coragem para enfrentar. É... Qual foi assim que você pudesse dizer, qual foi o principal desafio que você enfrentou lá? O emocional. E eu tive muito apoio do meu esposo, meu esposo estava medido em, em, em, em um trabalho de, de coach, ele fez um trabalho de coaching comigo para justamente me ajudar a ter esse equilíbrio emocional. Ele estava fazendo PNL, que é, é neurolinguístico, se chama, um trabalho neurolinguístico. Ele estava me auxiliando nisso quando eu chegava em casa, arrasada. Ele fazia, meu, imagina, é tudo emocional, você consegue. Chegue lá, é, vai erguer essa cabeça você vai conseguir. Então, eu tive que trabalhar mais o meu emocional do que a técnica. Sim. Porque ali, é, cozinhar no Chef é um, um tipo de cocção especial, eu diria. Porque você cria uma receita, tem que fazer as compras em três minutos e apresentar a receita perfeita para três chefes dignos, que são o jacão o Fogaça e a, a Paola. Então, tu assim, é uma espécie... né? Muito grande. Nossa, enorme. Então, se você cons... E outra, todo mundo estava longe de casa. Uhum. A não ser acho que tinham três ou quatro que eram locais de São Paulo. Então, para administrar isso, o tempo fora de casa, a pressão, Entender que ali não me definiria, uhum. que se eu apresentasse um prato que não estava de, de, gosto, de, de gosto deles, não significaria que eu sou uma péssima cozinheira. Significaria só que eu, eu não tive sucesso naquele momento. Mas que a, as, as, as avaliações, que eu não gosto de chamar de críticas, as avaliações eram construtivas. Por isso que eu fiquei conhecida tão uhum. educadamente pelo fato que eu levava em muita consideração o que eles falavam. Eu agradecia, porque era muito válido o que eles me davam e não levava pro coração. É ficava... você tem que é uma experiência que você tem que ir de fato aberta, né? É para tudo que aquilo vai oferecer e saber encarar o que que acontece da melhor forma. E mas mas olha, existia um cameraman por, por competidor. É, você não é todo mundo que sabe administrar a câmera ali no seu em cima de você. E isso me os anos de modelo me deu muito benefício, uhum. me trouxe essa, essa um esse ganho, frente, né? Muita gente. eu sou muito à vontade na frente da câmera, é, eu gosto até, eu digo, eu gosto que eu nasci para isso, <risos> e você tem que explicar, no meio do, do relógio, do tempo, da, da pressão, e de você ter que parar ali e explicar o que, é que você tá fazendo, Não, o que, é que você tá cozinhando, ah, eu tô fazendo isso e isso, isso, que é o que acontecia. Então assim, e outra, os concorrentes ali estavam todos atuantes no mercado. Todos estavam trabalhando. Você não, você estava atuando em casa. Em né? casa, com a sua, tava, sua Exatamente. Tava sendo uma mamãe, né? Então quando quando eles me julgavam, ela é fraca, ela mas eu, eu olhava, fazia meu Deus, a gente não pode nem conversar no olho. Pare você, vai ter um filho, fica um ano em casa a gente conversa. Eu uhum. não pode conversar. Se eu tivesse trabalhando, até ir para o master chef, a gente poderia ter até um entendimento, né? Mas é eu verdade. não, eu olhava para eles e eu você não, não fala a minha língua. Eu é sou mãe, mas eu tinha a essência dentro de mim, eu tinha a técnica francesa, que é isso que me segurava firme, que eu dizia assim, não, eu sei cozinhar, vamos embora. Imagina, mas... você fez muito sucesso na internet. Foi, foi. Cedo. e o inglês, você sabe que engraçado, que eu descobri que meu inglês, o inglês é realmente minha primeira língua, porque eu falo esse trocadilho, como você vê, uhum. meu dia a dia é assim, e eu estou calma, pleníssimo conversando com você, uhum. mas na pressão o português não saiu. Era só o inglês. E eu voltei para casa no primeiro episódio arrasado. arrasada. Falei amor, eu só falo inglês. Eu não consigo ir dar de, de, de depoimento e só sair inglês. E, oh my God, oh Jesus, assim, não sei o quê. E meu esposo fez. Mas é natural, pela, até pela pressão mesmo, de fato, Pronto. né? Pronto. meu esposo disse exatamente isso. Meu, meu marido falou: olha, amor, é, isso é seu natural. Então, haja natural, porque isso é, é, é sua verdade. Então... E as pessoas percebem. E ele Elas disse: vão perceber. vão perceber. Se você continuar no jogo, você... eles vão perceber que é a sua verdade. Se você for uma pessoa que você não é, você vai estar transmitindo mentiras. E isso vai, vai na frente e vai mostrar. Então, seja você. Se falar inglês, você fala inglês. No segundo episódio, eu já sentei para dar o depoimento e o pessoal olhou para mim e falou: não se estressa com o inglês. Porque eu fazia, uh, I'm sorry, como é que se diz? Aí eu fazia, corrigia, ele fez, olha, a gente vai botar a legenda. Meu Deus do céu, você ficou contra é, criança, é, né? Ah, então, meu Deus, então tá em casa. ele fez, tá, aí foi ótimo. Quer dizer, consegui unir, mostrar a minha força ali dentro, mostrar minha raiz, mostrar o equilíbrio emocional, minhas técnicas que eu trouxe como base do Le Cordon Bleu, e eu obtive esse sucesso sendo eu. 100% eu. Eu sou aquilo ali. Eu falo inglês, até com meu cachorro. Lá em casa é Angelina, fala, cachorro, todo, mundo fala <risos> todo mundo em inglês e entende. Porque é assim que eu sou. Então foi uma, uma experiência incrível. Poder receber todo esse carinho que eu recebo do retorno do, do público no Instagram, e no Twitter e Facebook tem sido... Assim, parar, eu entro no Uber a pessoa olha assim para trás e fala: Você é de do MaxiChef? Pronto. Não, mas é, e, e, é, e, é, e a ido. internet mantém isso vivo, né? É. é, é. Vez por outro a gente vai ver uma menção, a gente vê né, uma referência a vocês. É, é muito é legal, é magnífico. A gente leva isso para sempre. Então, eu, assim, eu só tenho que agradecer. Eu, eu sou uma pessoa muito grata, naturalmente, pelo que eu tenho, que a gente tem que ser grato. Por tudo que a gente tem nas pequenas coisas. Tem muita gente que nem isso Sim. tem, né? Então eu sou uma pessoa muito naturalmente muito agradecida a Deus por tudo que ele fez. Mas eu disse a ele: eu falei, Senhor, o senhor tem um senso de humor, né? Porque um ano eu em casa, ele bem que podia ter me dado um, uma pistinha, né? É, Estuda, filha. É. Que eu Mas tenho eu tudo dito, santo, pera aí que eu vou seguir estudar. o rumo que tem que seguir. <risos> tem que seguir. E foi incrível. Incrível, eu vou levar essa experiência para sempre na minha vida. E abriu muitas portas. É, aí que eu queria saber, depois do Masterchef, o que aconteceu? Eu e meu esposo é, já tínhamos a bagagem do restaurante. Então, decidimos abrir um consultoria chamado B9, onde a gente presta assessoria, consultoria de gestão, é, de atendimento e gastronomia. Então, é um serviço completo, uhum. que a pessoa pode tanto começar com o conceito do restaurante ou já está com o menu e está precisando de renovação. É, dentro desses serviços, eu já fazia e é, medie no mundo digital. Hoje, eu estou com um curso 100% digital de alimentação saudável, que chama-se Fit by Lube que é você consegue fazer no seu tempo, na sua hora, e são pratos saudáveis com praticidades. Então, alimentação totalmente saudável com restrição é bem de açúcar. a demanda atual hoje, de hoje, né? Com praticidade e muito sabor. Então, você vai extrair, fugir daquela mermice e extrair o sabor daquela alimentação. A batata na, da batata doce e o frango nunca mais serão o mesmo. Uhum. Então, isso você pode fazer no seu tempo, aonde for, qualquer parte do mundo. E também estou com o YouTube, Tô com blog, linha de laços, linhas de molho saindo, aventais, é, além de workshops que eu presto e que eu já, já faço isso também, junto com o Fit by Lube. E é isso, eu movimento, eu trabalho e tudo envolvendo na gastronomia e eu tô muito satisfeita com as oportunidades que têm vindo e... e... Eu só tenho que agradecer, sem dúvida. E, Lubi, a gastronomia, como a gente é, vem conversando, ela está bem alta. Seja pela, pro, pelos programas de TV, seja também pelo interesse das pessoas, né? Uhum. É, uma coisa que eu queria saber, uma, uma dúvida que eu acho que é a dúvida de todo mundo. A, a, co, a cozinhar, é dom ou é prática? Eu diria que é uma soma dos dois. Então, assim, ó, se não tem dom, nem, nem, nem insiste, né? É difícil, porque assim, por mais que você tenha muita prática, se você não tiver o feeling a harmonização de cada ingrediente, o eu digo assim a viagem de dentro uhum. da gastronomia, você não vai poder nunca fazer o casamento daqueles ingredientes. Mas existem pessoas que eu vou dizer que nasceram de dentro, já trabalhando por obrigação que desenvolveram esse dom. Uhum. Então eu acredito que se você gosta e você pratica você desenvolve ou vice-versa, se você já tem o dom e vai praticar, você já você realmente desenvolve a excelência, mas a gastronomia não tem glamour e o que o glamour que se passa dentro da, na, na televisão, que passam transmitem, é longe da realidade, são longas horas, é, é muito quente, é muita pressão, é muito estresse, porque o, o produto é sentido na hora. Não é, você não leva um vestido para casa porque você tá se sentindo bem nesse dia. Depois você vai usar numa festa, depois eu provo, depois eu uso. Não. É você sentou, né? comeu, o, o resultado tá aí. Então é, é imediato. Então existe uma pressão muito grande da gente inte, integrar... Eita... Entre, integrar. Não, entregar. entregar Obrigada. Sorry. <risos> esse, esse produto com sucesso para que você volte e prove, uhum. e venha mais, buscando mais e mais da, da nossa gastronomia. Então é um conjunto de muitas coisas. A gente abdica de final de semana, Dia das Mães, Natal, Réveillon. Quando... As principais datas comemorativas, né? Para trabalhar, para outras pra pessoas. Ser né? Então é um ato de servir, e muito sacrifício. Selfishness, você abdica do, do egoísmo porque você está fazendo pelos outros. E é, o, e é o fator mais importante da gastronomia, é você entender que você está servindo. Você vai servir isso. Você tem que se apaixonar por esse ato consequentemente, você vai fazer e não trabalhar um dia da sua vida. E eu digo, todo, todo cozinheiro é meio um pouquinho doido, viu? Yeah. é? Não é possível que a gente seja normal. <risos> Amigos, pra aguentar, né? né? Amiga, é pressão, é calor, é gritaria. E no fim já tá todo mundo se abraçando. Uhum. Então, assim, eu digo, a gente falta... Um... Mas não existem médicos no mundo? Existe. Não existem é, advogados que têm dons, que têm chamados, pessoas assim que eu digo, meu Deus, nunca, eu não consigo ver um dente mole. Entendeu? Aham. Então para mim eu disse eu sei isso aqui é meu chamado. Você tá no lugar certo. Exatamente, né? eu tô no meu mundo e e, a, e o lindo da Paraíba é porque é tropical, tem ingredientes disponíveis o ano inteiro, barato, são acessíveis Sim. ao público. Então a gente consegue criar. Então eu cheguei aqui fazendo meu Jesus o que que eu vou fazer? Então eu busquei minhas referências da, da alta gastronomia e trouxe à tona a beleza da Paraíba e espero poder levar isso para o mundo todo, que é um dos meus projetos, sem dúvida. A gente está quase chegando ao final do Ela ah. com Elas. Tá. Mas agora eu vou fazer uma pergunta que também é curiosidade. Você, com certeza, tem uma comidinha assim que você cozinha em casa, para o marido, para a filha que gosta. O que é que você gosta de cozinhar que todo mundo, sempre que te vê, pede? Ah, que me pede? Olha, é vou... a família, assim, é uma coisa bem íntima. O que me pede, assim, é. Como eu falei, que eu fiquei referência dos doces, Sim. hoje, assim, tem o e o brownie. meu brownie. Eu vou, eu vou passar aqui, eu deixar um oh. pra equipe, um brownie. Ah, com certeza. Vai cobrar. Tá é. aqui, tá cheio de gente vou, só esperando Vocês aí. vão falar um dia aqui, tenho certeza. Ela <risos> falou e disse, meu brownie é uma delícia. E, mas em casa, no meu dia a dia, as pessoas fazem, ah olha pro meu marido e faz, ah, você deve comer, comer muito bem, com a chefe dentro de casa. E aí? Se eu te disser que... que casa de Ferreira espetipal é a mais verdadeira do mundo, eu imagino. Em casa não é uma coisa que eu tenho tesão de fazer, eu tô cansada. Sim. Trabalho com isso, passo muito tempo pensando nisso, fazendo para os outros. Em casa não é algo que eu Aí ah, o que sabe que eu faço e hum. nós todos adoramos porque é a simplicidade do ingrediente que adoramos cuscuz, adoramos tapioca essas uma cozida, cozida e práticas e gostosas, gostosas é. que nutre entendeu assim a gente se alimenta muito bem e o bom do nordeste é isso que tudo é muito nutritivo é verdade. só saber fazer né que é o que as pessoas têm dificuldades mas a gente se alimenta muito muito saudável em casa e minha filha também já adquiriu esse paladar ela uhum. come de tudo com a glória de Deus e não tem medo de provar nada então assim eu acho que a gente tem que Outro projeto que eu tô fazendo também, a gente tem que trazer essa essência da, da gastronomia desde cedo. Tem que ensinar que é legal, é gostoso cultivar, plantar, colher e trazer ao prato. E as crianças precisam hoje ter acesso a isso. Então assim, eu tô com muitos projetos legais, é, muitos projetos lindos que, que, a, que João Pessoa vai ganhar muito com isso. E eu fico muito feliz de Deus ter me trazido de volta para cá com essa proposta e eu espero é, realmente ter sucesso em todos esses, esses projetos e que as pessoas tenham acesso a isso, de faça acesso a essa gastronomia, que eu acho que é isso que, que tem que ser, a gastronomia tem que ser de faça acesso às pessoas e não uma alta, uma, uma gastronomia tão alta que seja, sabe, difícil de, de tocar. Inacessível, de fato, né? E não, não é, é só extrair sabor, usar a técnica, saber os procedimentos e você extrair sabor numa simples batata doce. Eu não tenho dúvidas. E pode ter certeza que a gente é que tá feliz de poder usufruir de todo esse seu talento oh, obrigada. aqui na Paraíba. Obrigada, obrigada. Lubinca, mais uma vez, muito obrigada. Você volta para contar as novidades Sim, em breve. Sim, com Brownie. É, com, e com Brownie. <risos> muito com obrigada. Brownie. é isso. Obrigada a vocês. É um prazer. E para você que está aí, o Ela com Elas fica por aqui. Na semana que vem tem mais um programa super especial. Você se inscreve aqui na TV do Gordinho e fica ligado em tudo o que acontece. Até mais.